¿Qué tal como te va, bienvenido a este canal. Hoy vamos para más un review acá de este palo de LED de, de una marca chinesa y de para tú que no tiene plata para comprar un ahí, ¿no? que custa más de, de 200 dólares. ¿eh? Que sé yo. Esta marca de LED que está buena, custa como y media y 50 dólares y media. No Tú puedes encontrar hasta por 40. E mais uma vez não vou me enfocar na marca porque eh, pucha, já he visto o mesmo LED com outras marcas como o Luxe, eu creio. Então eh, vamos enfocar em as características, vale? Então esse é um LED de 1000 lúmenes 10 watts de potência e, e o IRC aí, o índice de color dele, é de 95%. Então, Antes de comprar um palo de LED, fíjate essas características: não? quanto de lúmino tem, principalmente o índice de color. Aí é bom, bueno, não é? Então, se for abaixo de, de 85, aí eh, não, não sei se é uma boa inversão. Aí, vale. Então, eh, esse palo de LED vem em plástico, é um material plástico tá? um bom plástico. Assim, vale. Eh, tem configurações muito sencillas acá. Então, com um tu prende, tiene, aumenta e barra a potência. Como eu estou ensinando aí. Carga, vem com o cargador aí, com USB. ¿no? Eh, para, para desligar a sua luz, deja prendido aí esses três botões. Vem com com seu bolsito assim. É uma boa bolsita de qualidade, esta está boa e y, y vem também acompanhado desse control, controle, Esse controle aqui, es o bom, um golaço assim. Então se tu aprende aqui, e não funciona, E não funciona, vale? Então tu vai mudando aí de colores e e ahorita vou ensinar todos os colores que há, vale? E acá abaixo tem sua sua entrada cá para para que tu possa colocar em um trípode, não? E e aí lo dejas como que armado, vale? Também tem seu cordito aqui para que lo agarres. Assim, vale? Então vamos para a prova de color e potência. Aí, ¿eh? vou a, a enseñar ele a em en sua mínima e máxima potência. Vou apagar minha luz principal e vou usar só essa luz aqui. Vale? E vou poner em seus modos aí, modos de colores, para que tu veja um pouco a localidade. ver se si te gosta. Vale? Ahorita vengo. Vale, agora sim sí vou aprender. Acá está a mínima potência, a luz blanca. Vou subir a toda a máxima potência. 12 pontos aí que tem. Eh, 12 pontos de potência. Acá está a máxima potência, vale? E... Y... E vamos variar aqui os colores para que vea. Uh -huh. eh, pero, fíjate... Eh, acá há o modo aí de de sirena, de... para que tenha uns efeitos especiales aí, enfim, vale, é... fíjate que tem assim, uma luz muito dura aí, e assim como luz principal, te pode funcionar até, mas não tem assim, tanta potência, assim, vale. essa luz assim, eu costumo usar, por exemplo, como luz de fondo, né, como tu pode ver aí, se tu mirar outros vídeos meus aí, tu vai ver a luz de fundo que eu uso é essa luz aí, vale? É, como luz de recorte também, depois funciona funcionar bem. As configurações de minha câmera também estão a ISO 400, f.8 eu estou usando, vale? E 1 um, e um barra de velocidade. Então, você pode sacar um pouco mais de rua aí se tu ajusta um pouco isso, né? se tu dá uma abertura maior, etc. Vale? Déjame prender acá de nuevo, vale pero como luz así de efecto a mí me parece un buenazo así, como he dicho es una luz dura, no entonces hay difusores para eso en realidad construidos así especialmente para Yongnuo pero creo que va a servir yo voy a comprar y hacer un review ahí más adelante para ver qué onda, ¿no? por el, por el costo-beneficio yo creo que vale la pena por la flexibilidad que tiene entonces Têm flexibilidade, mobilidade, então você pode levar onde quiser e pode ser vários é, movimentos de luz aí, né, que você não, que tu não faria com uma luz mais fixa, assim. Então, por exemplo, estou passando aí uns exemplos. Então, você pode, por exemplo, girar ao redor do, do objeto, se você faz, por exemplo, fotografia de produto ou vídeo de produto, por exemplo, é como luz de, de recorte, luz de perfilado, vale? É, pode ser uma boa aquisição, sim. Vale, então é isso, é chegada a chegada da polícia aí, Espero que te haya gustado, eh, es una buena versión de hecho, te va a traer más posibilidad fotográfica, te va a traer movilidad, flexibilidad para algunos otros trabajos, y espero que te haya gustado, si te haya gustado que, que se joda, y yo me tengo que ir, no te olvides suscribirte, hasta la próxima, chao.